Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Paulo e estamos mais um vídeo. E vamos gravar Brawl Stars. You gotta stay calm. Se inscreva no canal, ative o sininho para ter todos os meus vídeos. Mas primeiro eu vou jogar um modo caos cibernético Também eu recuperei uma conta Que é... Paulo Henrique, o meu nome, um partido do meu nome é... Real Essa é, é conta é um conta daio Que ontem eu consegui recuperá lo com sua seu ID Faz muito tempo que eu não jogava com essa conta minha secundário, mas eu consegui recuperar algo. Mas depois eu jogo ainda nesse vídeo. Mas, mais bom, sem coração boa jogar. <risos> mensagem no Google da partida do vídeo Eu também ta curtindo uma semana Open Eu vou a partir business. de hoje os finais, os finais de semana vão ser de dois jogos com um vídeo como, como é antigamente normalmente Número 1 Tudo O vídeo que é para soltar hoje acabou foi substituído para esse vídeo que eu vou estar é assistindo Acho era... caso eu ocorre um erro eu tenho que Mas eu sabia que né? esse erro. É... Então, deu aí não, on, eu não tive. Aí, aí eu tô fazendo esse vídeo. Hum, então, que É dos modos especiais do jogo, por, quadra, por, por cada quatro dias esses modos especiais aparecem e, e esses modos especiais só dão um dia e, e um parte 24 horas, então vai durar dois dias os modos secundário eu só vou jogar modos, só, solitário e, e, e modos e, e só modos especiais e só jogar esses esse criadores de mapas e nem esses modos que chama de, de brau, estrelas, e nem dupla Uff! Ah! Isso Des... Des... é muito desaparecido Chato Ah, de novo As notificações De Telegram Caramba Já tá muito curtindo Pau. Escutando o mouse sendo clicado. Too Principal. tirou, o que, o que foi isso que eu e vamos jogar esse cli escreve de mouse é do mouse do notebook, É o mouse que é um negócio aí e é um mouse com um, o com um computador que, não, normalmente o notebook é, tipo, não tem um mouse tem aquele coisa então, que é um tipo um mouse só que improvisado bem improvisado mesmo So looks We can do this! Broad and beautiful. É só isso de quanto de poder até bem podre hein? Aonde que eu vou evoluir alguma coisa hein? Tá aqui Lower Não deu nada Nossa que Mas posso dar a partida Não, mas notificações de Telegram estão aparecendo. Também o Telegram nem baixou o Telegram, foi o meu pai. Watch out, here I come. Onde eu vou colocar meu amigo? Por enquanto, nada atacou o nosso cross. Agora tá vendo o nosso Agora tá vendo o nosso Número 1! Ganhamos mais uma partida! pro Alice um tracinho três também. Também é uma também é uma inscrita do meu canal tem desculpa pra você. É só salve agora. Sim, mas. Mas sim, não leva. Time for trouble! Só vamos para próxima partida. No lugar errado O Edgar tem uma função Que é mais importante Ele é um líder ele, oh, ele é líder do modo Dificuldades Insano No modo Robô Chefão É isso O Edgar é o melhor para nos, nos dificuldades insanos No Robô Chefão isso que outilhado... é melhor do Edgar ed. E depois, é ruim Fato de utilidade Só utiliza Só eu Utiliz o Edgar A partir da Dificuldade Insano Depois disso só O mensagem isso Tati é um Só se no É só inscrito receber um salve. Watch out, here I come. Ai. Ó, próximo jogo deste de, de vídeo vai ser o Thank You tem dois o Thank You One. Thank You. Já esqueci de falar que Thank You Tem dois jogos do Thank You Sonic Wanna's Rivage e Sonic Wanna's Adventure. E tinha gravado esse, esse jogo Sonic Wanna's? Eu tava que o vídeo deu ruim e aí tive que substituir. Olha esse vídeo. my friend <laughs> <laughs> not the come on, go to my O jogo não tava com, com gigas, tava com MB Quando o jogo vai atualizando com o tempo, vai aumentando os, os gigas E vai ficando mais pesado, aí vai complicando o meu celular e chega tudo Aí não desculpa culpa Eles vão para Sonic One. Aqui, o jogo que existia no Google Play e no App Store, mas acabou que a SEGA meio que substituiu o jogo é a versão do É a versão da Sega, mas essa versão que eu estou jogando agora é a versão dos fãs. Essas versões dos fãs que criou, que recriou o jogo da Sega, de que está recriando todo o jogo que foi lançado e foi substituído. Realmente eles estão revivendo um jogo que foi apagado pela SEGA. O problema é da SEGA, agora os fãs estão fazendo um trabalho muito melhor do que a SEGA. Porque aqui mandou a SEGA distribuir. É a SEGA.. A SEGA é... é bem cega mesmo, que não dá pra ver o olho. Tudo na piada. <risos> Esse jogo é, foi recriado pelos fãs, que quem ia que, que, de volta, eles recriaram tudo certinho, nada de erros, faltando nada. Tá tudo certinho, qual foi um jogo original do Sonic Lones Revival? Revivido. Eu já tinha jogado esse jogo No vídeo que foi substituído É <risos> Três jogos de um vídeo. O próximo jogo que vai ser é o Sonic 2. É um jogo que, que, que tomou o lugar do Sonic, Sonic 1.0.20 o Rádio antigo. Mas, mas o jogo voltou. A cada pelos fãs. Tudo recriado. Como jogar esse jogo? Meu <risos> Deus do céu? Você viu jogo rápido? Fala lá um ouro! Estou muito dele, Estou muito do corpo dele! Eu quis ficar bem naquele clube! Ah, por quê? Eu eu não, sei, eu não nada! Eu nunca me desespero! Eu, eu nunca te trago no YouTube! Eu Eu nada! Meu Deus do céu! O jogo bloca... tava tava travando. Foi bem legal. Cobacha, tá, vamos ver lá tá De ovo, casca de ovo. Eu nunca falei comer um ovo na minha vida. Com... Eu comia ovo. Antigamente eu comia ovo. cabeça tá Eu, comia... eu comia ovo. Tá Gente, chique, não Cento e quarenta por cento e cinquenta, se mesmo tipo nível máximo, nossa, subi para a posição três. Vamos ir nos personagens Tá eu... Tá bom, tá bom Tá bom Tu nós bem forte <risos> Se o seu vídeo ficar meio cortado, caso que é parte 2, é uma para fazer os vídeos não gravam por muito tempo, muito, muito assim, aí pode dar as coisas aí, pode atrapalhar tudo. É uma faia, disso que pode botar tudo. E vamos para o último jogo do vídeo. Também não foi uma semana que eu esqueci de falar. Na semana só vai ser um vídeo. Um vídeo por dia. E dois jogos por um vídeo. Tipo, ficou aqui em traio. A tela ficou de cabeça para baixo. Eu sou muito difícil. Tu não tá achando que eu tenho cabeça pra baixo? Assim ia falar que cabeça é quadrada. Que ideia que eu tenho! Mais ideia do que o meu risado maníaco que eu tenho de vilão. As vezes que eu tenho. <risos> Ai, é no espiço!